Opa, opa galera, estamos aqui de volta em Celeste para gente continuar o capítulo da reflexão. que pegar os padrões, a gente teve que buscar lá no vídeo o padrão, aí eu tive que anotar no papel o padrão daquele negócio e aí foi ah foi meu controle ufa pensei que que tinha morrido vamos vamos continuar logo que demoramos um pouco de tempo nesse coração só só um pouco sabe como é né sabe como é né a vida não é, não é fácil para gente e que é conseguir coração tá eu fui beitado Será que é realmente pra cá? Tá, eu tive... tive uma ideia. Então, bateu. Pronto. Pronto. Ai não. calma. Foi realmente isso. Então, bora Ai, não era pra ter gostado. <risos> ia ser bonita agora, porque ia ser sem morrer, né? Mas Uh. Foi. Tá, tem uma parte para cá e para baixo. Tá. Eu vou para cá primeiro. Para cima. tá ah, esse é um que rebate Tá certo Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Não sei se tem alguma coisa especial pra cá Suspeito eu que tenha Ou não Ou eu fui pro lugar totalmente Errado e Coração não tem, morango eu não achei nessa fase ainda. Pode ter aqui, eu não tenho a menor ideia. Tá. Tá, eu vou por cima aqui. Ah, eu não sei se eu tô indo pro lugar secreto, e indo pro lugar normal, eu não lembro dessa fase né? E morri, tá certo Tá Meu Eu quebrei a parede, velho Quebrei a parede Não tem nada, velho esse negócio estranho Quebrando parede aqui. <risos> Quebrei todas as paredes aqui e nada. Não entendi. Tá, tem uma, uma parte pra cá, tem uma parte pra cima. Qual será mais fácil? Não, não mentira. foi Tá Tá, ali eu, eu acho que é a morte, então Nossa, agora Aqui vai ser um, um pouco difícil Só um pouquinho, né? Tal, vamos por esse caminho mesmo. Hum. Vai ser difícil na verdade. Vamos por. Vamos por aqui por baixo. Nossa, velho, fui beitado. Oi. Tá, vamos por cima Ó, por cima tá coisa fazer mais simples. Ai não, não, fui beitado Esse negócio é praticamente Esse negócio luxo é praticamente invisível Na minha tela Não consigo ver Agora deu uma dificultada. Aqui. Engostei pra frente e deu pra pegar o negócio. Uhum. Nossa, como que eu é não. Foi! Ah! Foi! Ai, não! Nossa, velho. Eu caí no... No peito do... Dos negócios. O negócio... Meitaram que... Me, me fazer a curva. Deu. Não deu para fazer a... Que isso? Ah, não, não. Foi, foi, foi foi Teve o um salvamento Ah, olá de novo É lógico que você está aqui Desistiu, né? Não, eu caí, acabou Melhor assim, provavelmente A montanha não... Não maneira Eu estou sabendo Não vou fazer aquela sua montanha de alta Pode rir de mim, de novo, se quiser. <risos> não quis dizer literalmente. Às vezes você tem que saber como jogar a toalha. Você vai superar isso. Sabe de uma coisa? Eu tinha muito tempo pra pensar em sair daquela dessa caverna. Eu já superei. Aquela parte que estava certa, eu não consigo. Eu vou voltar para minha vida triste e continuar infeliz para sempre. Claramente você não superou nada. Tá bom, eu sei. Não quero desistir. Mas não importa é o meu esforço ela sendo minha sabota em cada passo. A garotada vinha aqui para escalação lutar, mas sempre acaba desistindo. É uma pena que você tenha caído. Estava começando a achar que você conseguiria. O que eu tenho de diferente? Nunca eu sei, eu sou tão brava consigo isso. Sinceramente, eu acho que você ia chegar no topo só para enxergar na sua própria cara. Nossa, valeu. Essa garota que você falou parece que ela está se segurando. Converse com ela. Desculpa por que ela está com o A senhora acha que ela está comendo? Acho que eu nunca vi dessa forma. Parece que a na ela não pergunta nada. O que você tem a perder? Beleza, bom. Tá. Aqui é o elevador para a gente subir de volta para o topo. E ali é a parte que a gente tem que ir. Então. Vou terminar o episódio por aqui já e a gente volta amanhã ou depois é, pra gente terminar essa, esse capítulo 6. Tchau!